Conclusão. Em 5 de dezembro de 1990, realizando um curso de técnicas de redação, nos foi sugerido o seguinte título. Meu ideal seria escrever. Ao reorganizar minhas fontes de pesquisa, encontrei este treino de redação que compilo a seguir. Meu ideal seria escrever. Meu ideal... Seria escrever uma história que inundasse os corações humanos dos mais puros sentimentos, que fosse lida por todos, sem distinção de raça, credo ou ideologia. Uma história que tocasse fundo os corações mais frios e distantes, fechados a todo e qualquer sentimento bom. Que o homem zangado que maltratou a família ao terminar sua leitura, se tornasse, como um passe de mágica, surpreendentemente bom, carinhoso, e humano, que fizesse brotar no seio da humanidade o respeito, a dedicação, o amor, a amizade, a paz. Que tivesse o dom de fazer renascer a esperança perdida, que mostrasse que sempre existe uma chance, um recomeço, que provasse que a vida é uma eterna busca, mas que vale a pena lutar pelos nossos ideais, Fazer de nossos sonhos eternas realidades e de nosso futuro um caminho de realizações e sucesso. Que merecesse estar entre as histórias mais lidas do mundo, não pelo status que este fato proporciona, mas porque isso faria o ser humano refletir sobre seu real significado, sua força e sua inteligência, que não precisam ser mostradas através de poderosos estoques bélicos que registrasse para sempre que somos todos irmãos, que nascemos de um só Deus e que merecemos todos um lugar ao sol. Hoje, quase sete anos depois, esse ideal se concretiza. Através da ação bondosa dos agentes do mundo maior, lhes entrego uma singela obra, esperando que seus corações se compadeçam e que suas mentes se dignem a conhecer e desvendar o dom mediúnico. Fiquem na paz do Mestre e redescubram-se no exercício da mediunidade. Fabiana Donadel, Lages, 8 de julho de 1997.